Opa, meus queridos, tio, só área, tudo tranquilo com vocês? Eu quero deixar claro que o título é uma citação de uma frase que outra pessoa usou, por isso que tem as aspas. Não é algo que eu penso ou eu acho. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Eu tô avisando porque tem muita gente que não entende o porquê das aspas e acha que eu penso assim, sendo que não. E agora que eu deixei claro... Vamos lá, há um tempinho atrás eu fiz o um vídeo Negra não pode fazer cosplay Onde basicamente é uma tiktoker linda Que faz alguns cosplays e nos comentários Muita gente maldosa aparece Maldosa na real não, são racistas Mesmo, sempre aparecem lá pra falar Merda, falando que, meu Deus Negra não pode fazer cosplay A personagem branca é mais bonita Coisa muito zoada, véi E achando que eu já tinha visto de tudo Eu tava conversando com meu amigo Olanzito E ele me disse de um vídeo que ele fez Onde dessa vez estavam implicando com garotos de cabelos longos E logo eu pensei Ué, por que mano? E seguinte, vamos lá Puta merda, velho. Onde é que isso daqui vai chegar, velho A história começa adivinha onde? No TikTok, pois é Onde basicamente uma garota na qual eu não vou revelar o nome Postou um vídeo dançando Onde diz Quando ele é cabeludinho e ainda é gamer Pra meio que dizer que gosta de pessoas assim E beleza, um vídeo normal Vai atrair uns gadinhos Tá tudo bem, o vídeo não tem problema A garota não foi racista Ela tá certa e... Beleza Ok, nela tá 100% certa. Só que é além dos comentários que o problema começa. Sério, de verdade, os comentários é um lixão. Tem pessoas falando que os cabeludinhos têm que ser brancos, falando que negros não devem usar cabelos longos porque negros parecem macacos. Tipo, não é brincadeira. Inclusive, Tari, por favor, lê alguns aqui e diz o que você pensa um pouco sobre tudo isso. Bom, eu vou começar lendo dois comentários que eu já tinha colocado antes, que são... Cabeludos tem que ser brancos, se forem negros é muito zoado. E negros com cabelos longos parecem macacos. E é claro que não tem só esses comentários, até porque, mano, muita gente comentou praticamente a mesma coisa. Só pra vocês não acharem que é exagero, eu vou ler aqui pra vocês alguns que eu achei. Se for negro e usar cabelo longo, eu nem me atraio porque negros não devem usar cabelos longos. Pessoas negras parecem macacos. O cabeludo tem que ser branco, porque se for negro eu não gosto, eu acho muito feio. E negros parecem macacos. Bom, aparentemente agora é regra que só pessoas brancas podem ter um cabelo longo, e infelizmente só porque a pessoa tem uma pele mais escura, ela tá limitada a usar cabelo curto. Olha, sobre esse negócio de cor de pele, eu sinceramente acho que eu não preciso falar muito, até porque a maioria deve concordar que isso não era pra ser uma coisa que é usada pra ofender alguém. E eu acho que esse pessoal só comenta isso na internet, porque sabe que se fosse na vida real, com certeza iria apanhar na rua, né? Mas eu acho que é isso, e agora eu vou deixar o Sam continuar com vocês. Valeu Terry. já da minha parte é óbvio que eu não tô aqui pra falar que oh my god racismo é errado, porque vocês já sabem disso nem é uma opinião, na realidade é uma coisa óbvia, quem faz ou pensa o contrário, a pessoa só é um racistinha de merda e tem que queimar, se uma pessoa preta quiser ter cabelo longo e ser gamer, que seja e fique o mais estilo possível e mande pessoas bostas como essas nos comentários se fuderem mano, o ponto na real é só se questionar onde a humanidade tá chegando, tá ligado? A pessoa se sentir bem sendo racista só por causa de como uma pessoa vai usar o cabelo. Isso me faz seriamente pensar que daqui a alguns anos ao invés de tá todo mundo avançado vai tá todo mundo retrocedido no tempo, tá ligado? Então se você vê esse tipo de coisa na internet por favor mano, não deixa passar denuncia esses bostas que acham que na internet é uma terra sem lei porque no fundo, quem faz isso só é um ferrado de merda e que se tomar algum apavoro, vai ficar chorando no banho. Enfim, Opinar nesse assunto é algo difícil Porque não tem muito o que falar A não ser falar que tá errado. O ponto é mais comentar o que aconteceu E o que acontece na internet E refletir como tudo isso vai ficar Se ninguém decidir mudar e punir esses merdas Se você for uma pessoa negra Ou já viu ou presenciou alguma história parecida Deixa aí embaixo nos comentários Que eu vou ler com toda certeza Esse vídeo aqui foi inspirado no vídeo do Olozito Então se tu quiser ver a visão dele A opinião dele, tá aí na descrição Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso, valeu, falou é nóis Até a próxima, fui, beijão